Bora fazer o evento sazonal, lembrando, lista de dicas está na descrição do vídeo. Quem for comprar o Overclock me marca lá no Insta. Hoje a gente vai pegar o Audi S1 e talvez essa X6M, que eu não sei o que ela está fazendo aqui. Vamos ver o que, que tem na loja do Forza Tom aqui. Nada aqui para mim é interessante. O que, que tem aqui de fácil para a gente fazer? Nós temos aqui uma placa de perigo dando dois pontos. A gente tem que pular com qualquer carro S2 300 metros. Bora lá, a todo vapor. A todo vapor, vixe, passou. Foi direto, menino. É 300, né? É 300. Esse aqui é o Rimac, que a tunagem dele tá compartilhada, viu? Qual que é o próximo aqui, minha nobridade? Nós temos aqui uma área de velocidade. Tem que passar com a média de 193 km por hora. É 104. 190, bora. Nós já tá em 200. 194. A tunagem do Runigan RS200 tá compartilhada, meu nobre. Vamos ver o próximo aqui. Temos aqui um desbravador aqui, ó. Pode ser S2. Tem que fazer em menos de 27 segundos, né? Bora! pegar a estrada aqui, ó. vou ficar de boa que não dá para bater em carro não. Já pula aqui a milhão, cuidado com a árvore. Se bater em mais alguma coisa aqui já era. Ai caramba. Aí ó, 31, 31. A tunagem do Runiger RS200 está compa compartilhada. Qual que é o próximo aqui? Ah, temos corridas agora, hein? Vamos fazer logo essa corrida de rally aqui, minha, minha nobridade. Bora entrar nesse evento aqui, gente, ó. Turnagem tá está compartilhada desse carro aqui, Alpine. Vamos lá, meu nobre. Quem é que vai ganhar domingo? Verstappen, Hamilton, Charles Leclerc. Eu não sei Disseram que a Mercedes Tá manca né Ih rapaz Acelera aí Alpine G Olha eu só trago o exemplo De uma corrida tá gente São três corridas Tem um pessoal que só faz uma Porque eu levo exemplo só de uma né Aí o cara Acaba perdendo a progressão do game. A progressão do campeonato, né? Mano, tinha Mini Cooper. É um negócio que apareceu só o Alpine pra mim e um Volvo. Mas tem, até Mini Cooper tem nesse evento aqui, cara. Tem Ford. Aqui, ó. O Fordzinho Escort. Pô, tem um monte de carro legal. Esse aqui é de DLC, ó. Esse é de DLC, esse aí é feio, viu? Ó, o PINI embalou, embalou. Nunca deixo tirar uma dúvida. nossa radares no evento sazonal, pode pegar qualquer carro. Cara, é... É, é qualquer carro da classe que pede lá, né? Que ele tá pedindo é S2. Mas eu, eu sei que na área de drift, pode pegar até S1. Podia deixar pegar classe A, né? Na área de drift. Talvez S1 dá pra pegar nessas áreas de velocidade e placa de perigo, né? Talvez são carros até essa classe. Vale a pena testar pra ver se dá certo. Né? E toda hora aperto o botão que troca a câmera pra olhar para trás. É porque não aceito Costa competição competizione. É... Eu coloquei no RB para Pra olhar pra trás e aqui o RB muda a câmera. Nossa, aquele jogo é da hora, viu? Olha lá, olha lá, ó. O brabo. Dona o quê? Ah. Oi, meu gostoso. Tá quase nascendo. Dona, Vera? Olha o que que o cara faz com o nome dele da Twitch. Que vergonha Que vergonha Terminamos a corrida O carro que eu tenho agora É uma Ferrari F40 de corrida Ela é Litana classe S2 998 Ah, eu sei qual é Bora aqui, ó, gente Tem mais uma corrida aqui, ó Vamos lá, eu acho que é... é rally ainda Ah, agora é S1, beleza Bora entrar no evento aqui, minha nobridade Tá compartilhado o RS200 Evolution Bora correr aqui. Olha lá, aquele Fox ali eu quero. Ó. Eu quero aquele... Aquele ali é novo e eu não entendi como é que pega ele. Bora lá. Cara, eu não perdi aquele cheque ali? Ô, oh, louco. Passei é, dois quilômetros de distância do cheque. Bora. Dá licença, meu nobre. Dá licença, meu nobre. Ah, esse aqui, esse aqui é o. Deixa eu ver se esse aqui é o novo. Que chegou. Ou é, o... é, esse aqui é o antigo, né? Esse Fox aqui, ó. É, esse aqui eu já tenho, ó. Esse roxão aí eu já tenho. Eu não tenho, Mas é o outro. Apesar que os dois é tudo mano. Olha que drible que esse cara ia me, de... ia me dando aí, ó. Ele ia frear pra mim bater ele embora, miserável. Miserável. Eu acho que ele queria me dar um X, hein? Espera aí que agora eu respondo, meu nobre. Da playlist? Só que eu não vi ele em nenhum lugar, cara. Eu não vi ele em nenhum lugar na playlist. Ei. Vou falar pra você Vou falar pra você Depois que chegar o turbo lag Eu vou ter que atualizar os carros tudo Vou querer colocar turbo lag Eu quero ouvir os pipocos Esse carro é divertido de brincar no rally. Esse aqui é, viu? Quero ouvir os pipô. Turbão louco. Turbão louco. Controle de largada vai matar meus carros de 500 cavalos. Né? Já era. Modo online agora é só de mil cavalos pra cima RWD. Não, acho que... Vai, mesmo tendo controle de largada, vai ter muita gente com dificuldade. Opa, obrigado, hein? Obrigado, hein? Mesmo tendo controle de largada, eu acho que vai ter muita gente que vai ter dificuldade pra andar com os RWD. Agora os meninos viciados e acostumados vai destruir. Só que eles são a minorias, né? Eles são a minoria. Eu quero que venha isso aí mesmo, cara. para os desenvolvedores e o tanto que é... É desequilibrado o modo online desse jogo. A classe A com carro AWD é o mais equilibrado. Me quase que eu perco o cheque. Aí é brabo, viu? Quase que eu perco o cheque de novo. Meu Deus do céu. olha é aqui que ganha ele, menino. Qual que é o próximo evento aqui, minha nobritude? Temos aqui uma caça ao tesouro. Habilidades retrô para abrir o capô Encontre o tesouro Cara, esse tesouro aqui Só de você fazer tudo que eu fiz ali Já dá pra achar ele aqui, ó Ele já tá aqui Pera aí Eu acho só de você andar com aquele Ou é com a Alpine ou com o carro da running Ele já aparece já Não precisou fazer nada Olha ele aqui, ó Esse aqui tá muito fácil então vamos ver qual que é o próximo aqui, minha nobridade. A gente tem que fotografar qualquer carro de rally moderno no posto avançado de Horizon Wilds. O Wilds é aqui, gente. Ó, oh, Wilds. Vou tirar uma foto com o Subaru. Pode ser qualquer carro rally moderno, tá? Essa aqui é a Easy. Essa é Easy. Deixa eu ver aqui, minha nobridade. Vamos fazer agora os rivais mensais... Vamos fazer esse aqui primeiro, ó. Vamos lá, vamos entrar aqui, ó. Ué, foi com outro carro. Cara, eu deixei ativada a DLSS o gráfico tá diferente, cara. Eu acho que eu vou desativar esse tal de DLSS. Ele dá mais FPS mesmo, mas o gráfico é diferente. Esse carro aqui é carro novo, né? Meu amigo. Mano, esses carrinhos aqui deve ser muito barato, o foda gastar dinheiro com eles aí. Deve ser muito barato. Esse aqui usa motor de Suzuki, né? Esse aqui é Ó, oh, esse carro aqui é uma versão do que a gente tem da, da expansão da Hot Wheels. É é um modelo superior. Se bater na parede já era, tá, meu nobre? Mas é, é engraçadinho, né? Mas tipo assim, ah, velho. Aí eu te pergunto, é competitivo no online? Aí eu não sei, né? Só sei de uma coisa, é cansado pra caramba. O problema é esse, será que anda no online? Tem que ver isso, né? Vamos lá, vamos botar um, um pneu botar um pneu de corrida aqui. É um V8, botar na classe A. Bora! Vamos ver se anda. Aí, beleza. Ah, vamos botar esse carro aí nas corridas de rali da expansão, no modo online. Aham. Uhum. Aí chega um Daytona. <risos> chega um Daytona de, de 700 cavalos atropela. Aí a pergunta, pra que esse carro aqui no jogo, velho? Não anda, não anda. Bora ver o outro aqui, ó. Tem mais um rival mensal aqui, ó. É esse agora, né? bora lá alguém vira Prime aí para tirar esse nome horroroso daí bora lá Horizon Wilds Horizon Wilds esse aqui é outro carro né que tem uma manobra absurda só que tipo assim é, é da Ford deveria ter opção de colocar V8 botar um monte de motor e o carro simplesmente não tem simplesmente não tem. É inacreditável. Inacreditável. Se colocasse um V8 nesse carro aqui, ia ser top demais. Top demais. Esse motorzinho de rally cansado aqui não dá conta de nada, não. Só de corrida mesmo, é de corrida. Ó! Oh! Olha aí, ó. Oh. Pronto. Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Deus abençoe, meu nobre. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Vou bater. Obrigadão pelo apoio aí. Salvamos. Salvamos, salvando Aí, é só uma voltinha sem bater em nada Aí você já, já completa o objetivo Temos aqui agora Uma corrida online para dar um Honda Civic 2018 Esse carro não é raro, né? Olha, gente, tá compartilhada a tonagem Desse Mitsubishi Lancer aqui Esse outro aqui também é muito bom, viu? Bora lá, bora lá, meu nobre É agora A última corrida eu segurei os boot, né? Vamos lá agora Segurar os boot de novo. Agora boot. Ah, tem que tomar cuidado com o trânsito, né? Tomar cuidado com o trânsito aí. Segurar o trânsito. segura os boot segura os boot ah não nós já tá ganhando vamos embora vamos embora tá compartilhado o lancer hein bonita a corrida noturna desse jogo Bonito. Podia colocar essa tecnologia da NVIDIA DLSS nos consoles, né? Que ia ficar mais braba ainda. O Série S já é muito bom e com a tecnologia de DLSS ia ficar mais... Ia ter mais... É... Mais FPS. Eles iam travar no 60 e colocar mais gráfico, né? Que os caras gostam de um gráfico. Mas é bom, é bom. 60 fps tá ótimo Tá ótimo Marabara, A corrida tá acabando 78% o Sazonal pelo menos tá fácil, né Pelo menos esse sazonal aqui tá fácil A gente pegou um Runiga e um Audi E um Audi lá De Rally Vamos ver qual que é desse Aldão Depois Pronto. Vencemos a corrida de é, a corrida em equipe. Vencemos. Aí, ó, só faltava essa. Olá, olá, olá, olá, olá. Eu vou ter que reiniciar? Cara, o jogo reiniciou e não contou a corrida online, velho. Vamos fazer o fozatão. A gente tem que adquirir o Ford Escort da Runiga. É esse aqui, né? É da runiga, hein? É o escorte da runiga. Qual que é o próximo? Ganhar 10 habilidades extremas aéreas, beleza. Aí, ó. É só ficar pulando, gente. Fica pulando aqui, ó, nas dunas brancas que você faz o extremo. Muito fácil esse. Olha, esse aqui agora a gente tem que ganhar é, a corrida da poeira. Esse aqui, ó, eu acho que a tradução tá errada. Pra gente ganhar uma corrida de poeira. Não é corrida de poeira, cara. A tradução deve estar tá errada. Vamos dar uma volta nessa pista aqui, ó. Bom, bora entrar aqui. aperto o Y para não abrir o campeonato de novo, tá? Clique em solo. Vamos aqui, ó. Criar projeto. Rally. Você pode fazer isso com qualquer outro lugar. Esse carro é 1 né? Vou configurar aqui, ó. para uma volta apenas. Nível turista. Manhã. Confirmar. É só criar um projeto. Só criar um projeto. Vamos ver se essa corrida aqui, ó. Se essa aqui dá. Vamos lá. Acelera aí, meu filho. Acho que essa aqui vai dar. Nossa, esse carrinho no um rally é, é bom demais, velho. É bom, viu? É da hora, é da hora. Rally nesse jogo é da hora, né? Dá uma aula pro Dust Rally. Daí. Dá uma aula. Aí, uma volta só, hein? Vamos ver se vai contar... É só criar qualquer corrida personalizada. Eu coloquei uma volta só. Se você quiser três voltas, só entrar normal. Agora a gente tem que ganhar cinco habilidades de Burnout. É só fazer zerinho na, no assalto. É zerinho no assalto. Mas aqui não vai dar, não vai? Ah, vai aí, ó. Zerinho no assalto. Faz zerinho no ah! É isso, terminamos aqui o evento sazonal, todas as sazonais estão compartilhadas, mais tarde eu vou fazer a corrida que crashou online, mas eu já compartilhei o Lancer e todos os carros aqui para esse evento. Quem puder comprar Overclock, usa meu cupom que está na descrição e quem puder me seguir no TikTok, o link está na descrição também.